Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta. Sabe que as dietas têm as suas vantagens e desvantagens. Mas dieta é uma ciência descomplicada hoje em dia. Mas às vezes as pessoas não pensam por que. Que dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer. E eu vou te explicar por que dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer. Dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do nosso corpo são os alimentos. E tem pessoas que têm defeito no organismo e daí come alimento e aumenta os quilos do seu corpo. Não é culpa sua, tá? Não se preocupa.